Salve Rapa, firmeza? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar nesse vídeo, principalmente, de como está insuportável viver nesse país. Beleza? Então vem comigo. Bom, primeiramente, Rapa, esse vídeo é gravado aqui no carro, porque eu tô no corre desde manhã, certo? Como todo brasileiro, tem que fazer muita coisa para conseguir pagar as contas básicas, né, mano? Vocês estão vivendo esse momento também. Então, ao contrário do que os governantes estão falando, né, mano? Que a culpa é da pandemia. Não é só isso, né, rapa? Nós estamos num problema já, já há muito tempo. Agora, vocês verem. Quão suportável ficou as contas. Olha o botijão de gás, o preço que está. Água e luz. Eu sei que para muita gente que está cumprindo em home, que tem uma vida de classe média tranquila aí, né? Embora... Eu conheço muita gente também de classe média, que é só fachada, né, mano? Se o cara parar de trampar amanhã, ele... essa classe média dele fica só a classe, pula a média todinha. Mas hoje em dia o bagulho tá osso, mano. Pra quem é da população em geral, tá muito difícil, né? Muita gente desempregada. Eu tava vindo aqui do Ângela pra cá e aí eu fui vendo tanto de bazar, mano, que abriu, tá ligado? E bazar, mano, é aquele comércio que, né, desvalorizando, que minha mãe também tem um bazar. Eu sempre comprei em bazar também. Mas o bazar é aquele comércio que mostra o desespero do povo, mano. De não poder montar a loja, de não poder montar um comércio comprando os produtos, tá ligado? Então o bazar muitas vezes é aquilo, né, mano? O cara recebeu a doação, recebeu de algum lugar. É, os próprios familiares juntou as roupas ali, os sapatos, né, mano? Na esquina de, a, de, a, de onde a gente vai fazer um piano ali, o pessoal montou um tiozinho, mano, colocou os sapatos na rua e tá vendendo. Isso se repete em várias quebradas também, tá ligado? então é uma coisa que a gente fica notando porque é, de quebrada para quebrada a gente vai indo de periferia para periferia e vai notando a diminuição dos comércios tidos oficiais né que é os produtos vendidos aí por todo mundo e o aumento desses subcomércios né como se fosse assim né mano que é, são coisas vendidas usadas né mano móveis usados é, roupas usadas tá ligado portões usados portas janelas tudo reciclável aí claro que também a natureza agradece e tal mas é, é principalmente por causa do fator econômico Né, Rapa? Então assim, eu entendo hoje as pessoas terem uma fala contra a política Eu entendo as pessoas terem uma fala contra os políticos de forma geral Porque olha a decepção aí, né, mano? Sua saúde sendo trocada por uma vacina de um real Dá pra entender total Agora o que não dá pra entender é a gente ficar ausente desse processo Tá ligado? Você tem que odiar os políticos, né, mano? Mas a política que faz parte da sua vida Eu até falei pro moleque esses dias Falou que okay, política é tudo ladrão, eu quero que se foda a política eu falei, irmão, quando você vai estudar, se não tem uma carteira boa pra você estudar, é a política. Se não tem um leite do que pra você pegar de doação, é a política. A política de cotas, política racial, política dentro das escolas, é tudo política, mano. Dentro das comunidades, existe a política até no crime, tá ligado? Você vai certo e o bagulho dá uma entortada, você vai errado e o bagulho dá uma entortada, por causa da política. Então, assim, virar as costas e ignorar, a gente já viu que não funciona. Por quê? Olha a situação que nós estamos que hoje, olha a situação que a população está hoje. Olha a situação que nós nos colocamos também. Faz parte da opressão? Faz parte de um sistema que é feito para poder exterminar a população pobre e negra? É correto. Mas também a gente comprou do que eles tinham para dar para comer. O que, que eles tinham para dar para comer? É isso aí, migalha. E a gente falou, não, então eu vou ficar com as migalhas. Então chegar na nossa consciência também é importante. Hoje a internet, ela abriu um leque, rapa, que eu nunca tive na minha juventude, tá ligado? Você pode bu buscar um vídeo aí, mano, sobre socialismo, sobre comunismo, sobre cotas. Você pode se informar sobre tudo, mano. Você pode bu buscar a vida do Muhammad Ali, tá ligado? Do Steve Biko. Você pode pegar, mano, a história da Peron, Você pode pegar a história da Carolina de Jesus. Você tem N fatores pra poder você pesquisar, mano, e se informar. Eu conheço muita gente que tá fazendo faculdade por internet, tá se formando. Quando a pandemia dessa diminuída, tá ligado? Que acabar mesmo não vai, mas quando dá a diminuída, a pessoa vai sair formada dessa pandemia. Tá ligado? Então tem vários outros fatores que você pode aí buscar, né, mano? E esse canal é um canal de cultura de informação e eu sempre vou bater nessa tecla. Não interessa se eu gravo no carro, não interessa se eu gravo na rua, dentro da quebrada, dentro do museu. Eu vou sempre bater na tecla da cultura. A cultura é a que salva. A literatura, a informação, tá ligado? As artes em geral, ela aumenta, mano. Aumenta o seu patamar, tá ligado? De, de, de, de troca de ideia, de informação, de acervo de palavras, entendeu? Ela faz tudo isso por você. Então é importante, mano. A gente sempre dá esse direcionamento, tá ligado? Beleza, Rapa? Então, ó. Se você gostou aí das ideias, entra no meu Apoia-se. Se você quiser, se você puder, vê lá a campanha que a gente tá no Apoia-se. Curte o vídeo, compartilha aí, se inscreve no canal. E tamo junto, tá bom? Até a próxima troca de ideia aí. É nóis.